Programa Chute Certo, onde o importante é chegar perto. Bom dia, pessoal. Meu nome é Antônio Antunes e vamos a outro Chute Certo. Nosso tema de hoje é o número de animais que existem na natureza. Para nos ajudar, chamamos o professor de Ecologia, Roberto Parente. Obrigado pelo convite, Antônio. Muito bom estar no seu programa. E sempre que eu posso, eu acompanho essas animadas discussões sobre estimativas, essas coisas todas que vocês fazem aí. E o Amaral tá pronto pra nos ajudar hoje? Opa, tô aqui sim. Mas é como o chefe diz, nem sempre é só pra ajudar, viu? Mas deixa eu te perguntar, você é bom de pescaria? Olha, Antônio, se eu falar que eu sou bom em pescaria, mas bom de verdade, você ia acreditar? E por que não, né? Afinal... Você está aqui para nos ajudar na próxima pergunta que é justamente sobre pescaria. Antes de irmos à pergunta, quero saber do Amaral. Amaral, como é que você faria para saber quantos peixes tem num lago? Sei lá, chefe, nem de peixe eu gosto. Mas como é esse negócio de contar peixe no lago? Se fosse lá na minha terra era mais fácil, porque tem época do ano que seca tudo. Você entra no açude e conta o miserável tudinho. Tá certo, Amaral. Com o lago seco até eu conto. Mas eu quero saber de que jeito você tentaria descobrir quantos peixes tem no lago que não está seco. Se fosse uma represa, eu ia perguntar quantos peixes o dono comprou. Depois, eu ia tentar saber quantos filhotes cada peixe costuma fazer. E depois eu ia ver quantos peixes era pescado por dia. Olha aí, Roberto. Você pediu ajuda dele, agora aguenta. O que você achou da ideia do Amaral de perguntar para o dono da represa? Antônio, na situação que ele criou, ia ser uma conta bem trabalhosa, mas válida. Mas sabe, Amaral, se fosse um lago, isso nunca ia dar certo, porque você ia ter trabalho para descobrir quem colocou os peixes lá. Vixe, doutor Roberto, o senhor não tá querendo que eu vá lá no céu perguntar para o homem lá de cima, não, né? Cruz, credo. Não, Amaral, é uma provocação. Era só para ver se você estava ligado. O amaral tá sempre ligado, Roberto. Bom, voltando ao nosso problema, como você faria, Roberto? Bom, Antônio, a gente pode fazer assim. Num dia, a gente pesca o número de peixes. Aí a gente marca cada um e devolve os peixes para a água. No dia seguinte, a gente pesca o mesmo número de peixes e a gente vê quantos peixes marcados vão aparecer. Daí... A gente faz uma regra de três e vai poder estimar a quantidade de peixe no lago. Ótima dica, Roberto! Com isso, podemos fazer a primeira pergunta do programa de hoje e convidar todo mundo para dar palpite. Um homem pescou 20 peixes num lago, marcou-os e os devolveu ao lago. No dia seguinte... Ele pescou 20 peixes e 4 estavam marcados. Quantos peixes tem nesse lago? Alternativa A, 50 peixes. Alternativa B, 100 peixes. Alternativa C, 200 peixes. Ou alternativa D, 400 peixes. E a resposta certa é a letra B, de Bagre. Roberto, os cálculos estão de acordo com o que você sugeriu, não é? Isso, Antônio. É só a gente fazer uma regra de três. Na primeira vez, a gente marcou 20 peixes. Na segunda, pescamos 20 peixes, só que só 4 estavam marcados. Se a gente concordar que estava tudo misturado lá embaixo, a proporção de 4 para 20 deve ser aproximadamente a proporção de 20 peixes marcados para o total de peixes do lago. 4x igual a 400, x igual a 100, hum, é isso, letra B. Tá louco, Amaral, tá falando sozinho? Opa, chefe, desculpa, é que eu tava empolgado com a minha regra de 3 aqui. Sabe que de regra de 3 eu manjo, é matemática do povão, a gente usa toda hora. Sim, agora que já atravessou, explica o que você fez. Simples. Segui a dica de Roberto e montei uma regra de três. Antes da segunda pescada, vamos dizer que eu tinha X peixe, que a gente não sabe quanto é. Como o número total de marcada era 20, a gente escreve X está para 20, assim como 20 está para 4, que foi a proporção de peixe marcado na pescada. Muito bem, Amaral. Essa é uma possibilidade de contar peixes num lago. Devem haver muitas outras. Quem pensar numa outra, pode sugerir. Fica esse desafio para os nossos ouvintes no intervalo, então. Roberto, voltamos já. Programa Chute Certo. Onde o importante é chegar perto. Programa Chute Certo. Onde o importante é chegar perto. Alô, estamos de volta com a segunda parte do Chute Certo. Meu nome é Antônio Antunes e no bloco passado nós tentamos criar métodos para descobrir quantos peixes tem num lago. Mas Amaral, você gosta de pássaros? Gosto sim, chefe. Às vezes gosto de ir na praça, perto de casa e ficar só ouvindo os bichos cantando. Ah, então você vai saber dizer como faria para descobrir quantos pássaros há numa praça. Vixe, isso já está mais complicado. Quando tem pouco a gente conta no dedo. Mas se for de bando, aí fica difícil, né? Porque os bichos não ficam parados, né? Daí modos que não dá pra contar. Pois é. Essa será a nossa próxima discussão. O programa de hoje é dedicado a falar sobre algumas estimativas sobre animais. Por isso temos um especialista no assunto. Roberto Parente. Você pode nos dar uma ideia de como você faria? Hum, eu contaria as fezes deles. As fezes deles? Como assim? Como você faria isso? E no que isso iria ajudar? Então, Antônio, a gente pode pensar assim. Numa praça, geralmente, tem uma porção de árvores, certo? Então vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que os pássaros estão todos nas árvores. Para não complicar com aqueles que ficam nos fios ou então aqueles que ficam no chão. A primeira coisa que a gente pode fazer é descobrir a área de sombra das árvores. Oxe, e como é que a gente faz para descobrir a área? Ah, sim, Amaral. É só ir na praça, perto do meio-dia. Quando o sol tá lá em cima, solta a pino. E aí, a gente faz um cálculo aproximado da área com sombra. Geralmente é algo circular, é até fácil de estimar. Verdade. Pra ter uma base isso serve. Entendi. E depois? Bom, depois a gente coloca algumas cartulinas embaixo das árvores durante a noite. De modo que alguns pássaros vão defecar sobre essas áreas marcadas pelas cartulinas. No dia seguinte, nós contamos quantas fezes de pássaro tem nas cartulinas e sabendo a área total ocupada pelas árvores, a gente vai poder fazer um cálculo de quantos pássaros tem na praça. Pera aí, deixa ver se eu entendi. Primeiro a gente estima a área sombreada da praça, indo lá de meio dia e calculando a área da sombra da árvore. Depois colocamos algumas cartolinas espalhadas embaixo dessas árvores, né? Sim, isso mesmo, Amaral. Quantas precisa? Ah, vai depender de quantas árvores tem e também do tamanho delas, mas acho que vai ser algo em torno de mais cinco carturinas por árvore, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá bom, no outro dia vamos lá e contar mais bostica dos passarinhos, né? E daí? Bom, daí juntando tudo isso, a gente pode fazer uma regra de três para estimar a quantidade de pássaros que tem na praça durante a noite. Ok, oh, depois dessa explicação... Podemos ir para a nossa próxima pergunta. Numa praça, 12 árvores cobrem uma área de 400 metros quadrados. À noite, distribuímos aleatoriamente 24 pedaços de cartolina com um metro quadrado de área. No começo do dia, contamos 1.944 fezes de andorinha. Sendo que cada andorinha faz o serviço em média três vezes por noite. Quantas andorinhas tem esse parque? Alternativa A, 1.200 andorinhas. Alternativa B, 3.600 andorinhas. Alternativa C, 10.800 andorinhas. E alternativa D, 32.400 andorinhas. E a resposta certa é a letra C, de calamidade. Roberto, por favor, explique as contas. Claro, Antônio. Vamos lá. Nossa área coberta é de 24 metros quadrados. Se cada andorinha evacua três vezes por noite... Podemos dividir 1.944 fezes por 3 e temos 648, ou seja, aproximadamente 648 andorinhas defecaram sobre as cartulinas que foram espalhadas. Com base nisso, podemos montar uma regra de 3 para estimar a quantidade total de andorinhas na praça. Espera um pouco, doutor Roberto. Espera aí que eu vou pegar um lápis para acompanhar as contas, viu? Vamos lá, Amaral. Bom... 1944 dividido por 3 dá 648, 6, 648 andorinhas fizeram o serviço nas cartulinas e daí? Bom Amaral, agora é só fazer uma regra de 3 usando a área das cartulinas e a área total das sombras das árvores Ah sim, a sombra das árvores tem 400 metros quadrados cada cartolina tem um metro quadrado vezes 24 cartulinas são 24 metros quadrados de cartolina Agora sim, 648 vezes 400 dividido por 24 dá 10.800 exato. Muito bem, Amaral. Essa é uma maneira de estimar quantos bichos tem no bando. Mas, Roberto, esse método pode estar sujeito a falhas, é claro. Como andorinhas que tenham ido a outras árvores nessa noite ou andorinhas com prisão de vento. Ah, claro, Antônio. Esse é apenas mais um método para estimativa. Como todos os outros, ele está sujeito a falhas. Com certeza, existem outras formas de fazer isso. Fica a sugestão para os nossos ouvintes, então. Mas por hoje é só. Roberto, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Antônio. Até mais, pessoal, e até o próximo Chute Certo. E lembre-se, o importante não é acertar, mas chegar perto. Programa Chute Certo. Onde o importante é chegar perto.